Não importa a sua fraqueza, a força divina é disponível. Sabe o que está dizendo? Está dizendo que lá em Hebreus, na palavra de Deus, tinha crente que fechava a boca de leão, tinha crente que entrava na fornalha de fogo e não queimava, tinha outro que, tipo assim, fazia coisa além da nossa capacidade, sabe? É tudo muito sobrenatural. Então Deus está te contando hoje que não importa a sua fraqueza, existe força de Deus para resolver, existe uma fé naquilo que. O Palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 1, 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então pensa aí na sua fraqueza. Se é sexo, se é droga, se é rock and roll, se é um problema... Não que rock and roll seja um problema, por favor, gente. Não tem nada a ver isso que eu tô falando, era só uma piada. Mas enfim, volta. Então, qual que é a sua fraqueza? É falta de dinheiro? É alguém que tá te magoando? É o... falta de trabalho? Você se sente mal? É depressão, ansiedade? É uma doença... Deus está te dizendo que se você tem uma fraqueza, ele vai te ajudar sobrenaturalmente. Isso a Bíblia te diz e às vezes você não tem essa noção. Porque Deus não é natural, não é isso aqui que a gente está vendo. Deus é Deus e ele faz coisas enormes, grandiosas. E a gente tem que parar de querer diminuir Deus para o tamanho que a gente entende. Porque não tem nada a ver. Imagina você quando era criança, você entendia a equação de Bhaskara? tava Estava custando entender o que, que era um, dois, 3, qual que era a ordem e o que era somar. É a mesma coisa a gente com Deus, nós não temos maturidade para entender as coisas grandiosas que Ele faz. Então a gente tem que tentar entender o pouquinho que nos é dado. E o pouquinho que nos é dado nos promete que o Senhor, quando nós chamamos por Ele, nos ajuda a enfrentar os nossos problemas de forma sobrenatural. Sabe? Olhe para a sua conta, olhe para o seu trabalho, olhe para a sua doença e chama a Deus. Fala, Senhor, a sua palavra diz que a minha fraqueza ia ser a sua força. Então vem cá e fortalece o rolê, porque eu estou precisando de ajuda. E vamos ver se Deus não vai fazer. É assim que começa os testemunhos. Precisa de fé, mas precisa de atitude. Peça ao Senhor e lhe será dado. Bata na porta e ela será aberta, diz a palavra. Então não importa a sua fraqueza, existe força de Deus disponível para você.